Nota fiscal, romaneio, picklist, carregamento, todas essas são etapas que ficam na parte de logística da sua indústria. E na maioria das indústrias há verdadeiramente uma empresa para fazer toda essa parte. Então a pergunta que fica é, como manter todos esses processos em andamento? Meu nome é Franco Lavatelli e esse é o segundo vídeo da série de indústrias. A produção, ela fica entre duas grandes etapas, recebimento e expedição. Em algumas empresas pode-se observar uma verdadeira operação logística para controle dessas etapas. Com as nossas impressoras térmicas e coletores de dados, você pode ter ganhos de produtividade, além de garantir a qualidade e correta entrada e saída desses materiais. Imagine ter um problema no recebimento ou na expedição, os impactos que serão causados na cadeia ou no cliente final.